Pois é, acredite se quiser, o dólar bateu mais um recorde histórico nessa segunda-feira, fechando o dia cotado próximo dos R$ 4,22, superando mais uma vez o maior valor nominal da moeda desde o início do plano real. É, parabéns para aquele pessoal que acreditou naquela historinha de que era só eleger o Bolsonaro, que o dólar iria cair para R$2,0. Ai, seu burro! Tudo é culpa do Bolsonaro agora, né? Seu burro! Calma, filha da puta! Porém, de fato! O dólar está rompendo mais uma vez o seu valor histórico, obviamente não é culpa apenas do Bolsonaro não, afinal de contas, como eu sempre comento aqui nos vídeos, boa parte da influência do valor da cotação da moeda vem de fatores externos, como por exemplo desaceleração global, guerra comercial, crises política e econômica na América Latina e por aí vai. Hoje, por exemplo, o que acabou pesando no dólar foi notícia de um rombo nas contas públicas do país, atingindo seu pior resultado. Resultado dos últimos 4 anos Mas certamente se esse incompetente do Bolsonaro Tivesse feito as privatizações As reformas E o mega ultra giga blaster Leilão do pré-sal que prometeu Além, claro, de ter trabalhado mais pelo Brasil, ao invés de tentar proteger a própria família, certamente o dólar estaria bem mais baixo hoje. Nesse cenário, o Ibovespa terminou o dia em queda de 0,25% aos 108.423 pontos, afetado também pela volta da ameaça de uma greve geral feita por caminhoneiros e sindicalistas.